Na prestação de contas por declaração de ausência de movimentação financeira, é preciso apresentar o balanço e a demonstração de resultado do exercício? Não, não é necessário, esse ano não precisa.